Para a galera, boa tarde a todos, pauta grande hoje, hein? Pauta é enorme, com tanto, tanto tempo a gente não, não tá aqui. Eu lembro que a última live foi o que? Foi lá por. Uh, foi antes do, do, do. Foi depois do Natal, antes do Ano Novo, antes da, uh, da, do especial de fim de ano. Então, sejam muito bem-vindos, feliz 2021 a todos! E um dia muito bacana, né cara? Um dia Eu estou bem emocionado hoje, um dia muito importante para nós brasileiros. Nós temos vacina, eu tenho, distante dos meus pais, eu tenho um pai de 89, uma mãe de 86. E há um bom tempo não os vejo. E torcendo muito para que essa vacina chegue logo para eles, a oportunidade que a gente possa se reunir. Desejando todos que estejam aí bem. Né? porque acho que é importante para todos nós, para que esse ano seja um ano melhor, já que 2020 foi um ano tão difícil para todos nós. Muito obrigado, gente. foi Estamos bem contentes, foi um dia bem legal. E aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, eu chorei. Enfim, eu sou sempre foi muito chorão, né? Mas foi um dia bacana, um dia legal, eu acho que a gente tem que comemorar. Hoje está voltando a live do coach, todo domingo a gente faz uma revisão do que está acontecendo na natação, nas águas abertas... A gente só volta com a Bashcam em fevereiro. Nós estamos preparando aí algo diferente para começar a Bashcam em fevereiro. Nós estamos já nos organizando para isso, inclusive com uma entrevista internacional. Hoje vou dar uma volta com vocês, bem legal, é, destacando o estado por estado o que está acontecendo e as novidades para atualizar vocês. Eu começo lá pelo meu estado, Rio Grande do Sul, lá de baixo, né? No, da, os treinamentos do Grêmio Náutico União continuam, houve uma, uma, um, algumas restrições em Porto Alegre, não afetaram as equipes competitivas do Grêmio Náutico União, continua treinando. Mas tivemos uma mudança lá em Caxias do Sul. Olha aí o Mário aí. Em Caxias do Sul, o professor Enio deixou a equipe do Recreio da Juventude, depois de nove anos trabalhando, e, e o Recreio da Juventude tem novo head coach, se chama uh, Regis Menci, um grande treinador, foi técnico do César Cielo naquela, naquele Campeonato Mundial de 2018. O Regis assume, já assumiu inclusive a equipe do Recreio da Juventude. Sucesso para o Regis, que seja muito feliz e que faça um belo trabalho aí num, nesse grande clube que é o Recreio da Juventude. Subindo para Santa Catarina, temos novidades em Blumenau. O professor Maurício, que deixou o Grêmio Náutico União ele assume a equipe do Ipiranga, o Ipiranga estava fora da natação competitiva, mas o Ipiranga volta agora, então a, a, nós temos um novo filiado, que é o Ipiranga, vai defender a equipe lá de Blumenau, e a equipe que com o professor Paulinho e o alemão, né, eles foram levar o grupo da Pamblu para a ABB, eles vão manter, né? então a, a Blumenau agora passa a ter duas equipes competitivas, que é uma coisa muito legal, e mais do que isso, haverá uma, uma, uma fusão, das equipes de Brusque, a Pan e Dayal, e, e essa, a, a Pan Blue de Blumenau vão formar um novo grupo, chamado uh, Vale Europeu Natação, vem. Então aí um, um grupo bacana, uma equipe forte em Santa Catarina, e a novidade para abrir 2021, sucesso para vocês, galera. <coughs> Chegamos ao Paraná, o Paraná, o professor Ricardo Sintra, decidiu deixar a equipe do Clube Curitibano, foi para uma uma decisão pessoal, volta para São Paulo, a Poliano Kimoto está grávida, então o, o, o Sintra decidiu acompanhar a gravidez, curtir esse momento em São Paulo, e quem está assumindo a equipe do... Do, o coordenador técnico da equipe do Curitibano passa a ser o Fábio Bronze, que era o treinador do Masters, né? O treinador responsável pela equipe de triatlo O Fábio vai assumir lá a coordenação técnica do clube curitibano. Ali na cidade de Colombo, uma, uma boa notícia para a equipe de Santa Mônica, que faz um, ganha um patrocínio muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem que valorizar muito a entrada da iniciativa privada. é A Supermax Luvas é, um, é uma empresa do da linha de... Uh, equipamento odontológico que produz luvas, né? E ela vai estar dando suporte à equipe do Santa Mônica. E o Santa Mônica ganha um reforço enorme, né? Já estava treinando no clube a, a Rafaela Haurich, né? Mas agora ela passa a representar o clube, que é uma coisa assim que eu acho que é muito expressiva. Parabéns ao professor Valdi, professor ao Santa, ao, ao Santa Mônica, a equipe do Santa Mônica aí, que ganha esse reforço, que é um reforço bem legal, um reforço bem bacana mesmo. Vocês estão de parabéns por estar trazendo a Rafa de volta para representar uma equipe do Paraná. Chega ao Rio de Janeiro, preciso falar do. Já que eu estava falando de patrocínio, tem que falar da equipe do Flamengo, né? O equipe do Flamengo fez um, um, um, uma parceria com uma equipe, uma, uma empresa chamada Escola de Negócios e Seguros, a ENS. Então o Flamengo foi mais adiante ainda do que o Santa Mônica, ele vendeu o naming rights da equipe. Então o Flamengo passa a ser chamado Flamengo ENS. Só tem uma dica, gente, pra quem é da natação um pouco mais antiga, deve decorar, lembrar ali na década de 80, 90, o Pinheiros União, era muito forte, uh, o, o, o, era grande o patrocínio e era muito forte essa relação do Esporte Clube Pinheiros com o Açúcar União, inclusive o grito de guerra vem dessa época, é, é raça, é Pinheiros, é União, vem exatamente dessa parceria, né, então marcou muito, né, então o grito de guerra daquela, até hoje se manteve, né, até hoje o grito de guerra do Pinheiros, ele é dessa época. Depois eu acho que uma das grandes uh, uh, name rights, acho que ficou muito forte, foi o Fiat Minas, né, Fiat Minas, que era, era o grande patrocinador da natação do Clube, do Minas Tênis Clube, por, ficou por vários anos e depois por questões que a gente até entende um pouco mais, a Fiat acabou tirando o patrocínio da natação, deixou no clube, mas levou para o voleibol né? Então, a, a, a, acho que essa, essa, essa nova parceria para o Flamengo é uma coisa muito legal, né? E que bom que deu oportunidade para o Flamengo aí também se reforçar. E o Flamengo está anunciando alguns reforços, já foram anunciados alguns nomes, eu até sei outros nomes, mas não posso divulgar, o Flamengo até está optando por divulgar apenas os atletas que assinaram o contrato e eles já são oficializados. Até agora, olha, Larissa Oliveira, né? Reforçaço o time Rio 2016. Gabi Roncato, também time Rio 2016. A Caroline Mazo, né? nadadora de peito, que foi recurso sul-americano em piscina curta. E o Fernando Mariano, que pra mim é um baita do um nadador, um garoto que foi revelado lá em Suzano, fez aí algumas temporadas no Corinthians, estava muito bem o Fernando, o Fernando até. É, é, para mim, deveria ser convocado para a seleção sul-americana, não sei como é que ficou, mas eu convocava ele fácil, eu... então o Flamengo legal, e, uh, uma das coisas que uh, com relação ao Flamengo é de que, uh, ao que tudo indica, o Luiz Altamira está deixando o clube, né? Uh, o, clube, o Altamira já está treinando com o professor Ari, que é o técnico do Bruno Fratz, lá na, na piscina do Maria Lenk, mas ainda sem clube o, o Luiz Altamiro. o Luiz Altamira achou melhor fazer uma programação diferente rumo à Olimpíada então ele decidiu fazer essa preparação com o Ari e deixa o Flamengo ele está deixando o Flamengo ele não mais representa o Flamengo o liso também então o Flamengo perde o seu melhor nadador né mas ganha aí uma série de outros reforços chegando para o clube ainda no Rio de Janeiro eu quero uh, eu sei que o Fluminense vive uma crise muito grande uh, problemas de atraso de salários e acabou até uh, as coisas não, não é coisa nova isso já vem de algum tempo o Fluminense é um clube que vive uma crise administrativa muito grande uma pena lamento a saída a perda do, do treinador o Daniel Catellan que para mim era um dos treinadores de maior destaque nesses últimos anos aí um garoto da nova geração vinha fazendo um belo trabalho crescendo crescendo bastante a cada ano infelizmente o Catellan deixou o clube né não não pôde permanecer no clube aí por questões profissionais ele tá aí até vai para trabalhar no interior do Rio de Janeiro, tomara que ele seja bastante feliz, porque é um profissional de mão cheia, viu gente, é um cara que eu gosto demais, um, faz um trabalho muito bacana. Vamos dar uma rodada? Falava de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube está fazendo um, um training camp, um swing camp, abrindo a temporada com seus próprios atletas, seus próprios uh, treinadores, uma coisa bacana, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tem... Criar-se dentro da natação brasileira. É abrir a temporada todos os anos com um training camp, um swing camp. Eu, eu sempre fui um cara que dei muito... Uh, insisto muito nessa tecla. Eu, eu faço swing camp também, mas eu acho que cada clube tem que ter o seu swing camp para abrir a temporada ou no meio da temporada. Eu acho que isso é importante porque une o grupo, organiza, deixa numa linha. Eu acho que as coisas realmente deixam uma coisa mais alinhada. Acho que faz faz bem para a natação brasileira, tem que virar a tradição, e olha, independente se seu clube é pequeno, se seu clube é grande, não interessa, você faz ali um training camp, um swing camp com o seu grupo mesmo, dá uma reforçada, aproveita as férias, ainda mais nesse momento que nós estamos precisando, que eu acho que é bacana, Aliás, até hoje, até publiquei na, na, no Instagram a foto do Hugo Lobo, o Hugo que faz um training camp muito legal lá na equipe dele, todos os anos em Brasília, publiquei a foto aí, parabéns Hugo, sempre um, um camp muito bacana, Quem, até o Hugo até abre para oportunidade para os atletas uh, de outros estados, e muita gente vai fazer lá o, a, o início da temporada com o Hugo, o Hugo já começou lá, começando a temporada. Tem novidades na natação capixaba, na natação capixaba, o Álvares Cabral ganha um reforço muito grande, né? o, o, o Álvares Cabral tem uma nova direção, o Clube 9 Álvares Cabral, obrigado, obrigado Pedro, obrigado querido, um abraço, lembrança a você. Muito obrigado meu querido o Alvers Cabral abre uma ele ganha um novo clube ganha um, um, um, um perdão ele ganha uma nova diretoria e essa nova diretoria optou <coughs> por abrir uma uma, uma, uma uma oportunidade para vários investimentos dentro do clube ele fez várias parcerias e uma dessas parcerias foi com a natação então a equipe é, da natação do Alvers Cabral o clube mais tradicional é, é, mais tradicional do é, da natação capixaba, ganha a volta do professor Alexandre, o Alexandre que, Antunes, que é um treinador muito... Olha, eu, eu, eu, eu não canso de elogiar o Alexandre, que é um cara que tira leite de pedra, todo ano tem nadador bom, o Alexandre faz um trabalho espetacular, então a equipe do Álvares Cabral, para se chamar uh, o Projeto Aqua Álvares Cabral, uh, leva o grupo dele todo, aliás, de todo o time do, do Alexandre, só um nadador, o Lincoln Cunha, que vai continuar representando o Flamengo, todos os demais vão... É, é, é, é, é, é, voltar a, a, a, a representar o Álvares Cabral, então o Álvares Cabral ganha um reforço muito grande em relação à, à, à temporada de 2021, e olha, um contrato, eu não tenho certeza, eu, eu, talvez 20 anos, é um, eu não sei se é 10 ou é 20 anos de contrato, então... É, é, é inclusive é um programa sólido, que dá realmente para se fazer um bom investimento, alvor Cabral vai crescer muito, viu gente? Ainda falando em, em training camps, swing camps, chegamos a Goiás, em Goiás nós tivemos um, o início da temporada, a Swimmers e a Performance Gama decidiram começar a temporada juntos, e estão abrindo a temporada com um training camp também junto, acho que é bem legal, esse é um negócio bem <cười> bacana. Fala aí, grande Fábio, chegou atrasado hoje, amigo. Na Paraíba, temos novidade na Paraíba, mas a, para, a novidade da Paraíba aqui é a Vila, o Grêmio CF da Vila Paraíba, que é um time fantástico, um time sensacional, que foi até campeão Norte-Nordeste, o primeiro time da Paraíba que foi campeão Norte-Nordeste, está com problema porque ele segue sem piscina, né? A piscina que é o maior, o maior parque aquático da região Norte-Nordeste, são sete piscinas, talvez, não sei se tem no Brasil um parque aquático com tantas piscinas, talvez o Grêmio Norte-Cunhão ou, ou o Minas Tênis Clube, mas... É, é, é, olha, é um parque aquático fenomenal, mas as obras, que eram obras de reforma, estavam marcadas para setembro, passaram para novembro, dezembro, já vamos até agora, e as obras, a piscina está lá parada, né? E, o, e a vila, que no início a garotada estava indo treinar na praia, agora conseguiu uma piscina de uma escola estadual, eles estão indo treinar nessa escola, e aí eu acho que a gente dá, bate essa essa essa tecla aqui para dar uma forçada porque grande Mateus vai <risos> é, dar uma forçada para que botem essa piscina de volta porque a gente precisa da equipe da Vila na piscina viu galera é uma é uma é, um, é uma equipe que precisa mesmo uh, de voltar a trabalhar lá é uma equipe grande a é uma equipe da Vila é uma das maiores equipes do Norte Nordeste bom eu ainda uh, falo aqui do Rio de Janeiro o está me falando um problema lá no Rio de Janeiro realmente o, o, o, o anata... Você sabe que cada estado tem uma característica, né, a natação do Rio de Janeiro ela é feita dentro dos clubes de futebol, né, então aí ba Botafogo, Vasco, Fluminense, eles sofrem pela, pelo problema das, da crise no futebol, então é, e acaba contagiando, né, por exemplo, a crise que você se refere, por exemplo, ela não afeta, por exemplo, o Marina Barra, né, a equipe do Marina vai muito bem, muito organizada, muito, muito estabelecida, né? Só que como o Vasco, Botafogo, o Fluminense eles ainda têm a cultura de que o clube precisa oferecer tudo gratuitamente para os atletas, né? É, acaba criando essa instabilidade, né? Então, como, como o Marina Barra não ele vive uma cultura diferente, você tem que pagar, né? Então a, a, a natação do Marina Barra é autossustentável. As pessoas, os atletas que treinam na Barra da Tijuca, eles pagam para nadar. Então, eles aí acabam tendo, dando uma sustentabilidade. E o, e o que vai acabar acontecendo no Rio de Janeiro é de que essa ideia de que os atletas vão precisar ter tudo de graça, vai acabar, ela não vai se persistir, não vai perdurar, não há como sustentar isso, então pode ter certeza de que é, vou, vou, tem que pagar, não adianta gente, não tem que pagar, de algum momento, o Grêmio Náutico União, o Grêmio Náutico União, que é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, a garotada tá, das categorias menores, uh, tem que pagar, não adianta, lá se paga para nadar nas categorias menores, o Tijuca também faz um, um belo trabalho, esqueci mesmo, Pedro, é verdade, o Tijuca faz um excelente trabalho, faz um baita trabalho, um bom resultado, excelentes profissionais e, e grandes resultados por lá. Galera, o Manaus está tudo fechado, mas tem que fechar, né, Leandro? Por favor, nesse momento, eu aqui até vou uh, quebrar um pouco a, o giro de natação pelo Brasil para mandar um abraço para você, meu amigo Leandro, para todos os profissionais de Manaus, para todos os nadadores, uh, familiares e as pessoas de Manaus, um carinho muito grande, quero mandar um beijo no coração de todos vocês, fiquem bem, tenho certeza de que nós estamos vivenciando uma, uma, uma, uma, uma fase muito difícil de nossas vidas e se sintam abraçados por todos nós, saibam que vocês estão nas nossas orações, que vocês estão nos nossos pensamentos eh, e que as coisas realmente eh, voltem a funcionar. Vou continuar rodando, hein, gente? Ainda falei aqui, ó, Bahia. Cheguei na Bahia. Tem treinador novo na Bahia, a Associação Atlética da Bahia, que é o professor Rogério Apiraca, tá aí presente. Ele continua trabalhando. Ele já botou a galera dele para trabalhar lá no, no, no Bonocô. e a equipe dos melhores estão ali na, na, na... A equipe das escolinhas estão trabalhando na associação. Mas no Iate Clube da Bahia tem a volta... Do professor Maurício Daia, aborda da piscina o Moca, pra quem não sabe, o Moca foi um dos grandes treinadores da Bahia na década de 90, numa melhor das melhores fases, acho que foi a melhor fase da, da, da equipe, não é um, porque os, Acho que os resultados atingidos por Nayara é, Ledu foi com o Guilherme Argolo, mas a equipe, a equipe do Iate da Bahia nunca foi tão forte, tão grande, quando estava com o, uh, o, o professor Moca. Na, na, no comando do Yacht clube da Bahia, que foi lá na década de 90. E o Moca está de volta, a bordo da piscina, é quem será o treinador principal, e o, o próprio Ricardo, que estava no comando, passa a assumir uma equipe de, de águas abertas, ou seja, o Yacht divide agora natação e águas abertas, e aí eles ficam separados nesse processo. Uma parabéns ao, ao Yacht, traz de volta o Moca, um grande amigo, um cara que... É, trabalhou muitos anos e um cara bem legal, olha, gosto demais dele, são os amigos, mandei até um abraço pra ele pra, nesse retorno, saudando o seu retorno. Galera, é, deu meu vo minha volta pelo Brasil. É, faltou falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo teve uh, uh, alguns, uh, uh, alguns clubes já retornaram o treinamento, uh, alguns clubes ainda não retornaram o treinamento. Uh, a Federação Aquática Paulista, assim como a Federação de Roraima, é, teve chapa única em relação às eleições, então o presidente é, é reeleito é, em São Paulo, em Roraima uma, uma nova diretoria, todas, a, todas elas, todas a, a, as integrantes da diretoria são mulheres, e é a primeira vez na história... Do Brasil, nas federações aquáticas e esportivas, que nós teremos uma diretoria toda de mulheres, nós já tínhamos mulheres como presidente, mas agora eles é presidente, vice, conselho fiscal, todo mundo mulher, parabéns aí às mulheres de Roraima dominando e sucesso a vocês, viu? Galera, eu vou falar ainda dentro do Brasil, tem, tá aqui na pauta, Fábio, tá aqui na falta tá aqui na pauta. Vou falar de CBC. Eu quero falar esse, esse aspecto pra CBC, especificamente. Uh, especificamente sobre algo que afeta a todos vocês. Eu não sei se vocês prestaram atenção, é, mas saiu uma regulamentação uh, do CBC para os campeonatos brasileiros uh, de 2021. E mudou o critério de fornecimento de passagens, de viagens, e ele está reduzido aos 16 melhores clubes. E isso afeta diretamente aos clubes menores. Eu sei que hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas hoje custa aproximadamente quase 4 mil reais mensais é, de, para um, um clube ser filiado à CBC. Então você paga 48 mil reais por ano, né, 48 mil reais por ano, e não ter direito a isso, perde um pouco o sentido. Eu diretamente mandei à CBC uma crítica, fiz uma postagem, inclusive, acho que a CBC precisa fazer uma revisão no que ela está fazendo, porque uh, alguns clubes pequenos vão ter problema, né, e aí isso afeta, inclusive, já soube que também houve mudanças nos critérios para o nado artístico, e eu acho que precisa ser, dar uma olhada nisso aí, você que faz parte de algum clube que seja afiliado ao CBC, faça a sua pressão, Faça a sua pressão. Até teve uma pessoa que falou comigo... ô oh, coach, tem que falar com a CBDA. A CBDA não é afiliada à CBC. A, filia... a CBDA não tem relação com a CBC. Vocês precisam falar com os clubes de vocês, com a diretoria de vocês, que entrem em contato com o CBC, porque é algo que vai afetar a todo mundo. Sobre CBDE... Esse ano nós temos Jebs, temos até o professor Léo Tomazello estava aí. Essa semana foi uma semana onde o Daniel Dias anunciou a aposentadoria dele. Daniel Dias é um motivo de orgulho, da né? gente? Daniel Dias é o nosso maior nadador, maior nome, maior relevância da natação paralímpica do Brasil. É, acho que não é hora de falar de, de, de aposentadoria dele, porque ele só se aposenta depois de Tóquio, né? Ele anunciou que vai deixar depois de Tóquio, então é, ficou aquele ar assim de melocania. Acho que não é hora de sofrer por isso. Deixa ele nadar em Tóquio primeiro mas já era meio que esperado, né, então tipo, uh, essa, essa uh, despedida do, do Daniel já era mais ou menos esperada, já era algo que, que a gente estava aguardando, e o Daniel vai ser embaixador, é o primeiro embaixador da natação para os os, GEB, os Jogos Escolares do Brasil, que é para as garotada de 12, 14 anos, que acontece de outubro, no final de outubro, primeira semana de novembro, na piscina do Maria Lenk. Isso mesmo, o CBC tem novo presidente, Paulo Maciel, que já era um cara muito ativo na diretoria do CBC. O CBC é um, um órgão, uma entidade maravilhosa, gente. O CBC é um, é um, é um negócio assim fantástico. Muito profissional, muito organizado, uh, muito. Mas, mas, aí é um ponto aqui. Eles fizeram uma modificação técnica, e se foi feita uma modificação técnica, de acordo com as questões financeiras, que pode ter problema. E eu alerto, porque. Se você tem um clube que é pequeno, que já faz um esforço enorme para ser sócio do CBC e não poder desfrutar das, dos benefícios, ele acaba não pagando a mensalidade. Por isso é algo que eu, que eu, eu destaquei para vocês, para que fiquem ligado nisso. CBDA, duas novidades em relação ao CBDA. primeiras é, é águas abertas, parabéns ao professor Sérgio Silva, que escolheu a Maressa, Ainda não saiu as regras do Gebs, ainda não. Ainda não saiu o Cris, ainda não saiu a regra do Gebs. Garotada de 12 a 14 anos, é, outubro, novembro, Rio de Janeiro. É, Maria Sarogueira é a nova diretora de natação, de, de águas abertas, perdão, supervisor, o... o Sérgio Silva escolheu a Maressa, ela já estava atuando bastante, de forma bastante ativa, agora fica oficializado, isso é uma coisa boa, a Marissa é uma pessoa maravilhosa, um profissional de grande qualidade, tenho certeza que vai fazer é, bastante diferença dentro das águas abertas da CBDA. E o Kiko, que é um grande árbitro aí da Bahia, um cara que é maravilhoso também, um excelente árbitro por sinal, é o diretor de arbitragem, então a coisa boa é que as águas abertas, ela não precisou esperar espaço, ela está buscando espaço nela mesmo, então ela tem feito algumas ações, nós estamos a um ciclo de palestras que vai acontecer a partir do dia 20, né? terminou sexta-feira a inscrição e, e acho que as águas abertas buscando espaço, isso é uma coisa bem bacana mesmo uh, com relação à CBDA falando de, de CBDA chega no, no no ranking saiu o ranking da CBDA, as categorias Mirim, eh, petis, Infantil Juvenil, Júnior, eh, saiu o ranking da CBDA, aquele torneio de integração e muito legal a iniciativa de você poder imprimir o certificado, que é uma coisa bacana, parabéns aí a, a Big Media que fez esse trabalho bem legal é, é, acho que isso ficou bem bacana porque deu uma motivada para a garotada né? Nós, porque vocês vão te convir comigo de que pela, pela forma como foi, nós tivemos a temporada de 2020, nós estamos todos muito carentes em relação à atuação competitiva. E, nós, e todas as vezes que eu tive algum tipo de palestra, algum tipo de participação com alguma equipe, eu sempre dizia que uma das nossas grandes missões nesse momento é não perder nenhum atleta. Né? Então, tudo que for feito para não perder atleta neste momento, tá, nós estamos movendo para frente. Então, todas essas iniciativas, essas ações... Uh, de, de, de reuniões, de palestras, de, de, de ações que a CBDA tem feito, essa ação agora do ranking, competição virtual, todas essas ações elas acabam sustentando, segurando e até criando outros elementos para nós mantermos essa comunidade, nós não podemos perder nenhum atleta, eu acho que isso é uma, é uma missão para todos nós, então acho que a CBDA foi muito uh, precisa nesse aspecto, o ranking, ele saiu... Tive algum, alguns pequenos problemas, eu vi alguns nadadores ali com, com nomes duplicados, mas acho que foi uma coisa muito bacana. Acho que para essa época, uma época boa, eu acho que nós precisávamos desse tipo de coisa e acho que, que acabou atendendo esse processo. sul americano nós tivemos a, a disputa dos campeonatos regionais, né mais um troféu Brasil, tivemos a convocação do Sul-Americano, tivemos um nadador, somente uma nadadora, a Maria Fernanda... Costa lá do Flamengo que pediu para não fazer parte da delegação. Foi a única nadadora é, pediu é, dispensa da seleção. Foi a Mafe. E a Mafe é, é, foi a que acabou sendo campeã lá no primeiro dia no Sem Borboleta do Troféu Brasil. E acabou saindo daí da competição já no mesmo primeiro dia por conta de uh, não estar se sentindo bem, né? Foi até pro hospital e tudo mais. A Mafé, eu acho que é uma coisa legal, que a Mafé tá com um programa voltado pra ir pro time olímpico. Eu achava, até acho, né? Como técnico, acho que a data do Sul-Americano em relação ao seletivo olímpico, ela tá perfeita. Porque a última competição num lugar bom, uma competição boa, piscina boa, eu acho que casa tudo. Mas uma opção técnica, ou seja, do, de estratégia, do treinador dela, né? Eu falei com a Sueli que me confirmou isso, eu falei com o Fischer que me confirmou a saída da Mafé e me falei com a Sueli que me confirmou que o, a decisão havia sido baseada nesse sentido, de preservá-la focando para a preparação olímpica. E eu acho que faz sentido, gente. Muita gente, às vezes, fica com medo. Viagem, a Mafé tem asma, né? A Mafé pode ficar doente, enfim. Eu acho que, às vezes, acaba fazendo uma opção, e eu acho que isso tem que ser respeitado, né, já que se há essa possibilidade do atleta fazer essa opção, eu acho que a Mafê tem chance, acho realmente que a Mafê tem chance de fazer revezamento 4x200 livre, por exemplo, né, eu acho que é uma talvez a, a marca, talvez que deixasse ela mais próxima da, do, da Olimpíada, mas eu, eu, eu acho que é interessante, é uma garota que está crescendo muito, nós não tivemos a Mafê por completo, né? porque a Mafé só nadou o primeiro dia do Troféu Brasil, fez a melhor marca pessoal, que aquele sem borboleta, e não nadou mais, né? talvez a Mafé pudesse nos dar outros melhores resultados, até para enriquecer ainda mais a informação que, ela tem, que a gente tem por ela. E também houve uma outra uh, uh, decisão em relação ao sul-americano, que foi a CBDA entendeu por considerar os tempos alcançados pelas Fernanda de Goeje no Campeonato Paulista, e eu acredito que foi cara, super bem aceito, eu, inclusive até o Renato Cordani, que está aí na live eu tinha certeza de que o Campeonato Paulista seria, faria parte uh, da convocação para o Sul-Americano. Então, para mim, foi até uma surpresa, que depois acabou não sendo considerado. Mas a CBDA decidiu, uh, por considerar o resultado da Fernanda, até para beneficiar a seleção brasileira, é um atleta que é recordista sul-americano, um atleta que tem chance de ser atleta olímpico, e um atleta que vai reforçar a equipe. E acho que foi uma decisão bem interessante de ter colocado aí, a Fernanda de Goejo. ela entra então na seleção, a seleção ainda não foi anunciada, deve ser anunciada em breve, mas a gente já, já acompanha isso, e até uma coisa que ficou uma, de uma das lives aqui, é, feitas no ano passado, e depois eu até tinha falado com o Fábio Cremonês, aquilo que eu tinha dito, no critério, pelo que está escrito no, no regulamento, são, serão convocados os treinadores com os quatro melhores índices técnicos, não serão dois do masculino e dois do feminino, como eu acho, que deveria de ser, isso é uma opinião minha. O regulamento diz que são os quatro melhores índices técnicos e assim serão convocados. Isso está confirmado pela CBDA. Eu, pessoalmente, já havia exposto isso aqui e até expus isso, a... conversei com o Fischer sobre isso, eu achava que até mesmo para... Uh, uh só não foi no Troféu Brasil por causa do Covid positivo. É verdade, Tá falando da Fernanda de aí, o Cordani. Aliás, ela e o Rodrigo, né? o, o, é, o Rodrigo, o treinador dela, e ela ficaram de fora do Troféu Brasil por conta do Covid. Então Eu acho que, até mesmo para valorizar um pouco a natação feminina, é algo que eu sempre achava que dois nomes de, dos técnicos tinham que sair do grupo feminino. Eu acho que, na forma, quando for feito o regulamento, está se beneficiando os melhores atletas os melhores nadadores e os melhores nadadores serão levar os quatro treinadores uh, da seleção para o, o sul-americano, serão baseados nos quatro melhores índices técnicos, independente sejam homens ou mulheres, porque pode ser que no futuro, né, que vai que as nossas meninas acabem se tornando melhores, e aí seriam quatro mulheres, não é? Então são os quatro melhores índices técnicos. É, sobre o sul-americano, eu queria falar o seguinte, neste momento, gente, neste momento, o Argentina está uh, com uma condição... Uh, com uma condição tão difícil quanto a nossa em relação à pandemia. Entretanto, como a Argentina é uma população menor do que a do Brasil, o, os dados deles acabam se tornando mais impressionantes. A Argentina ela tinha tido um, um período melhor inicial, mas hoje ela não vive esse bom momento. Então eu até estou abrindo aqui só para ver os dados de hoje, por conta da, a, da situação atual da Argentina. A gente está com... O, o sistema uh, voltou, uh, o sistema de, de, de restrição de entrada no, de estrangeiros no país. Hoje a Argentina, para vocês terem uma ideia, o, uh, ela já passou o Brasil no, no número de uh, mortes por uh, milhão de habitantes. Então a Argentina, neste momento, ela já passou o Brasil no, no número de mortes de milho, por milhão de habitantes, o que... É, Torna-se algo muito preocupante, né? E, e, e até olhando para os números atuais aqui, diga vocês: diferente do Brasil, aqui é importante dizer, diferente, vamos dizer assim, este não é o pior momento da pandemia na Argentina, né? Então, por exemplo, em, em outubro, a Argentina teve um pico, agora eles estão na, na segunda, chamada na segunda onda, mas ainda estão abaixo do que eles tinham tido em outubro, né? em relação ao número de casos. Em relação ao número de mortes, eles estão bem abaixo. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, em dia 9 de outubro, estavam morrendo 500 pessoas por dia. Então, ontem morreram 68 pessoas por dia. Então, eles estão vivenciando a segunda onda, realmente é a segunda onda, mas não é... Tão ruim quanto foi a primeira onda na Argentina. Então, o Sul-Americano neste momento está garantido, última semana de março, mas nós aí ficamos na apreensão, né? Porque nesse momento ou voltou, né? voltaram as restrições imigratórias uh, de, de dentro da Argentina. A Argentina tem uh, um Sul-Americano de atletismo marcado. Uh, para Buenos Aires e o sul-americano de natação também marcado para Buenos Aires o da natação março-abril e o do, do atletismo marcado para maio uh, aqui, eu, eu ainda sobre a natação internacional, quero falar especificamente sobre um, talvez um assunto que possa até o Sérgio da Cada disse que a maior parte dos casos é de fora de Buenos Aires é e, e isso, isso uh, faz sentido Uh, o número, a, a pandemia, exatamente mais ou menos como a, tem acontecido no Brasil, que a pandemia se espalhou por todas as partes hoje, né? Hoje a gente, parece que a pandemia chegou na nossa família, né? Eu perdi uma tia já, por exemplo. Né? A, a pandemia antes, ela, ela era de pessoas distantes, né? Hoje morreu o segundo presidente de confederação. Tinha morrido o Quaraci Nunes em novembro do ano passado e hoje morreu o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem. Então, tipo, a, a pandemia está batendo na nossa porta, né? A gente... né Nós temos atletas olímpicos aí, com, que a pandemia chegou hoje em todos os aspectos. Vamos falar de Olimpíada? É... é uma das coisas que eu até escrevi sobre isso, é de, uma das coisas que eu acho que é interessante é de que... Uh, Muita gente deu destaque para esse aspecto, como o povo japonês, 80% do povo japonês não quer mais a Olimpíada, né? Se divide ali, 44% querem a, a, a, a transferência da Olimpíada para uma outra data e 37% quer o cancelamento por completo da Olimpíada. Então, esse número chega a 80%, ele já foi 60% acho que em dezembro, numa outra pesquisa, então parece que... aí a impressão de que dá, e acho que aqui é uma coisa interessante, é de, que, é, de se destacar de que parece que o japonês ele, ele perdeu né, o encanto, o, a, né, o carinho pela Olimpíada. E, e aqui a gente precisa fazer uma coisa muito clara com relação a isso. Primeiro, é, não tem como o, o, o, no momento que se vive hoje, na situação que está se vivendo hoje, se pensar em, em, em Olimpíada, sabe? Hoje em dia... A, a, a, os problemas são maiores do que esse, então é, quem pensa na Olimpíada somos nós que somos apaixonados pela Olimpíada, nós somos um mínimo de pessoas nesse processo, um mínimo de atletas, então é, são, são poucas pessoas que estão envolvidas com a Olimpíada, a grande maioria da população não está envolvida com a Olimpíada, então é, com, com pessoas morrendo com, com a crise sanitária e com o segundo estado de emergência, a própria população começa a ver a Olimpíada como um problema, porque eu, ao invés de estar cuidando, eu, ao invés de estar cuidando do meu, uh, da minha família, da, da minha saúde, eu estou cuidando do, do, da Olimpíada dos outros, então eu, é difícil você brigar ou, ou reclamar com relação ao sentimento do japonês nesse momento, o sentimento do japonês é de defesa, né? então tipo, enquanto as coisas não se acalmarem, gente, enquanto as coisas não se acalmarem, nós não vamos, uh, não, não, não, não, não, não tem jeito, primeiro, é, é praticamente é impossível se falar em Olimpíada em 2022, eu não acredito. Se, se não tiver Olimpíada em 2021, ela é cancelada por completo, ou 2024, né? Mas é, ou, ou ela sai ou ela não sai. Ela não tem a terceira opção de adiamento, não tem. Com relação a público e não público, é, hoje no Japão, isso é uma coisa que é uma informação importante. É uma informação muito importante com relação a isso. O Japão já está fazendo os campeonatos de futebol, de beisebol, de basquete, e sumou com presença de público. Fez competição de natação, inclusive, com presença de público. Mas com presença de público reduzida, com presença de público limitada e cheia de protocolos. Então eles até experimentaram, fizeram alguns experimentos em relação ao acesso, à entrada, saída, controle. Então isso já está em estudo. Só que o problema todo, gente, é o fato de que os uh, turistas e os, os, os, a torcida, ela vem de fora ela vem de outros países, e aí é que acaba criando um grande problema, que você tem aeroportos, você tem voos, você tem outros países, onde talvez os controles não estejam garantidos. Neste final de semana, faz três dias, começaram a chegar as delegações para o Australian Open de tênis, que vai ser na Austrália, o né? um famoso estádio lá de, de, de, de tênis que até já sediou o Campeonato Mundial, de natação e o pro Australian Open eles fizeram um sistema de, de voo charter. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os, os tenistas participantes é, de, de, da, da, da, da disputa do, do, do, do Australian Open: os árbitros, a delegação, os jornalistas que iam participar, testaram, colocaram os caras nos voos e mandaram para Austrália. Pois só nesse processo, galera, voo Charter, teste antecipado, tudo. Já deu quatro casos, quatro casos positivos das pessoas que estavam no voo. Ontem eram 25 pessoas que estavam em, em quarentena. Hoje são 72. Hoje são 72 das pessoas que estavam nos voos. Porque ontem eram dois casos, hoje já são quatro casos. E aí, eu, eu, eu, eu tenho que falar isso para vocês, mas nós estamos, quando nós vamos falar em Olimpíada, nós estamos falando de 10.500 atletas. Então, tipo, em, se nós não conseguirmos organizar este processo todo, é difícil falar de Olimpíada, gente. É difícil, é difícil. É difícil falar de Olimpíada. Não tem, eu, eu adoraria falar de uma coisa assim de uma forma mais, mais aberta, mais, vamos dizer assim, mais. Uh, mais promissora, mais otimista, mas nesse momento, não. E, e, e, esse, e essa estratégia do, do Australian Open, ela era basicamente a ideia que estava sendo estudada e levantada para a Olimpíada. Era tentar isolar, fazer algumas barreiras, algumas uh, bolhas, né? E fazer os voos charters. E nós já temos aí 72 atletas que estão isolados, né? Porque, por terem viajado em voos que já tem quatro pessoas. Então é, é realmente algo que fica bastante complicado. O estado de emergência hoje, hoje o estado de emergência está declarado em 11 das 47 prefeituras, ou seja, nós estamos falando de 25% do Japão. O estado de emergência é um grau abaixo do lockdown. O que é o estado de emergência? O estado de emergência é, você só pode sair de casa para os serviços essenciais. Então as coisas são mais controladas, você não tem, né, não funcionam é, coisas que não são essenciais. Então, tipo, é, e neste momento é, é uma situação bastante difícil, né, e, e, e realmente, acho que acaba se tornando difícil para todos nós. E até, aí eu falo de, de Olimpíada ainda, a partir de março, gente, ó, este mês agora, essa semana agora, já começa o pré-olímpico de polo aquático na Itália. Em fevereiro, tem o pré-olímpico de polo aquático na Holanda, né, e em março, em março... Tem pré-olímpico de, de nado artístico na, no Japão. Maio tem a seletiva pré-olímpica de águas abertas no Japão. Ah, hoje todas as viagens estrangeiras para o Japão estão fechadas. Só entra no Japão hoje quem é japonês. Só entra no Japão hoje quem é japonês. Até as viagens de negócios, até as viagens de negócios estão canceladas. É, então, é, é algo que realmente precisa ser muito bem estudado com relação a isso. É, olha, tá vendo aí que vai ter, se não vai ter, é que discutir. Eu concordo, é, em abril tem os saltos, perfeito, Cordani, é isso mesmo. Eu aqui ainda acrescento mais alguns detalhes, por exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tá aí a professora Heloísa, me, pode me confirmar, Comitê Paralímpico, a, a, a, na natação paralímpica, todos todo o esporte paralímpico, você tem diferentes classes, e alguma dessas classes contém atletas... É, com algum tipo de deficiência que é, eles fazem parte do grupo de risco. Né? São atletas que normalmente têm do, doenças degenerativas, são atletas que acabam é, ficando mais vulneráveis à doença. Então, estes atletas, é, por conta destes atletas, o, o comitê decidiu cancelar por completo todo o primeiro semestre é, de calendário do, do, do movimento paralímpico. O que acontece é o seguinte. O que acontece aqui é o seguinte agora. É... é Todos os atletas paralímpicos, eles vão ter que fazer o que aconteceu no final da segunda, do segundo semestre de 2020, né? participar dos eventos das federações locais, nadar nas competições convencionais. É a única opção, é a única opção que nós temos hoje para a natação paralímpica, é estar é, envolvido no, no, no processo da natação convencional. Saiu inclusive a, o calendário do Paraswimming, né? que a para -swimming é a federação que organiza as competições de natação paralímpica, e deixou pela primeira vez, desde que começou o, o, o, o circuito mundial de natação paralímpica, é a primeira vez que o Brasil não vai fazer parte, então eu me lembro que o circuito começou em 2017, que é, o circuito é quase como se fosse um, um circuito de Copa do Mundo, né, de etapas, e todos os anos uma das etapas era do Brasil, e o Brasil tirou e o Brasil está fora desse ano exatamente... Por esse aspecto, por esse aspecto que hoje está difícil. Nossa situação é realmente complicada com relação a isso. Ainda, ainda sobre a natação internacional, já saindo um pouco de Olimpíada, eu falo um pouco vocês para o que está acontecendo nesse final de semana aqui nos Estados Unidos. Hoje termina o, o, a, a, as duas etapas do TIR... Pro Swim Series, né? o, o, essa, as competições chamadas os Grand Prix americanos, eles foram disputados em duas cidades, San Antonio no Texas e Richmond em Virginia, eles seriam três, nós teríamos uma etapa na Califórnia que foi completamente cancelada, essas duas etapas elas foram fechadas, por exemplo, na etapa de San Antonio eles chamaram apenas os atletas da seleção americana, então era uma etapa formada por ele, a elite americana está em San Antônio, e a outra etapa, ela ficou aberta a todo mundo no país, mas foi pouca gente, foi pouquíssima gente, porque, primeiro porque eu acho que tem um, um certo aspecto seguinte, eu vou nadar um, um Grand Prix, e eu vou nadar um Grand Prix, eu vou sair da minha cidade, eu vou viajar, e não vou nadar contra os melhores nadadores, eu já, sabe, eu não vou, então basicamente eu vou competir aqui, eu competo em casa, e foi mais ou menos o que aconteceu, acabou ficando uma competição menor, mas mesmo assim teve alguns bons resultados, e uma coisa interessante, que eu, que eu faço questão de dizer, isso aqui até elogio a CBDA. A CBDA foi a única federação nacional que realizou um campeonato nacional em 2020, onde era obrigatório a presença do teste PCR. As competições internacionais da ESL, o SETCOLI e o. tem uma outra competição internacional que era necessário apresentar também. O, o, o meeting de Lulê em Portugal tinha que apresentar. Mas os campeonatos nacionais de 2020, aí o US Open, o Austrália, Belarrussa, Japão, esses o, o teste não era obrigatório. No Brasil era obrigatório. Então foi o único campeonato nacional. Agora, para 2021, a coisa mudou, gente. Para dar o Tir Pro swing Series, primeira coisa: eles fecharam só para nadadores americanos, nem os nadadores estrangeiros que moram nos Estados Unidos foram permitidos nadar no, na competição, por exemplo, a Maria Eduarda Sumida, ela treina lá em Louisville, ela mora aqui, ela não pode participar do meeting, lá do tiro por quê? Porque eles queriam apenas nadadores americanos, e por que, que eles queriam os americanos? que com os americanos, eles coordenaram para que os atletas pudessem é, é, é, saber onde o atleta estava para que evitasse exatamente o maior perigo hoje em dia com relação a o maior perigo em, em relação hoje ao, ao como é que eu posso dizer assim a, a, a propagação do vírus são as viagens então quanto menos se viajar menos possibilidade nós vamos ter de contaminação do vírus então foi isso uma das coisas que é importante que ser dito Ainda sobre competição internacional, bons resultados. Não achei que os resultados foram grande coisa lá no, na competição americana, não. Acho que a Hegan 28 ganhou duas provas. Nada de espetacular, 2x10, 200 borboletas, 59 de costas. Bom que tivemos três meninas com 59 de costas ontem. né? Eu gostei demais, e até falando de natação internacional, na virada de 2020 para 2021, foi na China, que eu não tive a oportunidade de contar para vocês aqui, mas na China nós tivemos um campeonato chinês, disputado em eliminatórias e finais, é, sem aquela, aqueles testes físicos não tiveram dessa vez, bons resultados mesmo, muito bons resultados, e uma das coisas que eu, que eu identifiquei é de que muitos atletas chineses do top de linha estão nadando muito forte nas eliminatórias, né? eles não precisavam nadar forte, mas como as eliminatórias estão sendo disputadas pela manhã, eles já estão pensando nas finais pela manhã que acontecerão em Tóquio. Então, o Xu Jiayu, por exemplo, ele fez os melhores tempos dele pela manhã. Ele até nada próximo dos tempos dele na final, né? mas as melhores marcas estavam acontecendo nas eliminatórias. Porque eles realmente estão pensando já sobre esse aspecto. Bom destaque para mim na China, para mãe, o maior, né, nome do, resto do campeonato chinês foi a, a Zhang Yufei ela fez 56 baixos sem borboleta, ela já tinha para 55 no ano passado, mas ela duas vezes para 2,5 de de borboleta, e, olha, nós estamos em janeiro, viu gente? E os chineses, eles estão... Os chineses estão em quarentena, os chineses estão com uma situação bastante... Uh, um, um, um, vamos dizer assim, muitas restrições a nível esportivo no país e eles vão fazer uma outra competição em março, mais ou menos no mesmo sistema. O mesmo sistema é esse, essa, essa bolha onde só participam um determinado número de atletas por prova e que é mais ou menos o que tem acontecido em algumas competições. Falar em competição, hoje eu fiquei extremamente apavorado porque que eu vi na Espanha. A Espanha fez um campeonato da... O campeonato da Catalunha, cara, quatro dias de competição, um final direta, quatro dias de competição, final direta, até a, a Mireia Belmondi ganhou três provas, ganhou 800, ganhou 1.500, ganhou 400 medley, o melhor tempo dela foi o, os quatro, o, o 16.09 de 1.500, mas 700 nadadores, cara, eu fiquei empavorado, gente, puxa, 700 nadadores participaram do, do campeonato na Espanha, eu achei assim, ah, sei lá, absurdamente, absurdamente risco, né, eu acho que não, não, não, não tá pra isso, e olha, a Espanha já passou por maus momentos, não vive todo agora, mas 700 nadadores, eu achei assim, até uma falta até de responsabilidade. e mais, eu até acho que, infelizmente, pelas notícias que nós tivemos com relação àquele torneio que aconteceu em Santos, a perda daquela menina, eu acho que se nós tivermos algum tipo de competição nesses próximos meses, eu acho que eles precisam estar limitados no número de participantes, porque nós precisamos evitar o risco. Né? É, é, é, o campeonato argentino, campeonato argentino é, que foi realizado uh, algumas semanas também, eles até dividiram mulheres num horário, homens no outro horário. está acontecendo, inclusive, na natação universitária americana. O, o, sei lá, de 8 às 11, a, a, a, nadam os homens e de 1 às 3, nadam as mulheres, exatamente para diminuir esse contato. Ainda sobre a China, eu quero falar de Sunyang. É. Sun Yang, o julgamento foi anulado, a gente sabe, durante esse. Olha aí o, o Guga falando, realmente é o segundo país com mais infectados por um milhão de habitantes. Eu disse que A conexão, porta voltou. Olha galera, eu ainda eu quero falar sobre Sun Quero falar sobre Sun Yang. Sobre Sun Yang. É, nós tivemos a, a, o cancelamento do julgamento, né? O julgamento do Sun Yang foi cancelado durante esse período que nós não estivemos juntos. Eu quero falar um pouquinho para vocês, porque em relação a o que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, um dos juízes, são três juízes que fizeram a decisão, e era até o juiz chefe, vamos dizer assim, né? o italiano, ele é um defensor das causas animais, é um cara que é defensor das causas animais, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa ótima, o campeonato nacional teve finais pela manhã, não, não, não, não, isso foi no anterior, Dani, isso foi no anterior, foi na competição anterior. Essa última agora, não, Dani. Essa última agora foi ao contrário. Essa última agora, final foi na... na, na tá. A maior das eliminatórias é que foi pela manhã. As eliminatórias foi pela manhã. Essa última agora é que foi no final do ano ali. Nos primeiros dias do ano. 31 de dezembro. Mas eu quero falar uma coisa com relação ao, ao árbitro chinês, ao árbitro italiano, perdão, Franco Frattini. Que é o seguinte, aqui. É primeiro que eu acho que ser um defensor das causas animais é uma coisa que todos nós deveríamos ser, né? Ainda mais porque eu até contatei um, alguns amigos na China, e tem muitos chineses, inclusive, que são contrários a, a este festival que existe na China, que, que se come carne de, de, de cachorro, um, um, um, é uma coisa não, não é uma coisa muito popular entre todos os chineses, não. Então, a, a, vamos dizer assim, a crítica dele ela é extremamente... Uh, como é que eu posso dizer assim... É... Ela, ela, ela, ela tem, tem relevância, ela tem nexo, ela tem mérito, né? Só que a forma como ele fez a crítica, e da forma que muitas vezes, quando você faz uma postagem numa rede social, né, e, e você tem que pensar muito no que você está postando, e parece que ele não pensou muito. Porque ele se refere a, a esses amarelos, né? Tem uma hora que ele diz esses amarelos, que ele tá falando dos chineses, né? Então ele, ele, ele fala duas ou três vezes de uma forma colocando os chineses de uma forma depreciativa né? e não as pessoas que tratam mal os animais. Então, essa, essas postagens dele acabaram gerando uma interpretação de que e aí a corte suprema da, da, da Suíça ela não entra no mérito do julgamento, ela não entra, ela, ela não tem o, o, o, a, vamos dizer assim, as leis esportivas uh, dentro do, do sistema judiciário do Suíço ela tem as leis pelo sistema judiciário suíço. Então aqui ó aqui na Suíça, para você fazer um julgamento, você tem que respeitar estas leis. Né? Enquanto você vai ser um juiz para essas leis, você tem que ser isento. Então na medida em que ele identificou que o juiz não era isento, o julgamento por completo foi anulado. Então o julgamento por completo do Sun Yang não aconteceu. Não aconteceu. Tudo anulado. Então nós vamos ter um novo julgamento com tudo. Provavelmente, eu até aqui digo a vocês, pela vamos dizer assim, pelo apelo, apelo uh, uh, de mídia, pelo apelo do nome Sun Yang, essa competição, esse julgamento, perdão, vai ser realizado antes da Olimpíada. Eu não tem nem dúvida disso, eu não tem nem dúvida. Pode ter um resultado diferente? Pode. É, ser absolvido? Não, não acredito. Eu até acho que pode ser... Talvez ele possa reduzir um pouco os oito anos para quatro, para dois, alguma coisa assim. Absolução? Não acredito. Mas vocês têm que lembrar de que as acusações são as mesmas. A estratégia de defesa é que pode ser diferente. Então eu vejo como vantagem para o Sun Yang que tem uma oportunidade de apresentar uma defesa mais sustentável, uma, uma defesa mais organizada, porque essa, essa defesa não tinha sido muito bem, é, não funcionou bem, foi muito confuso o julgamento, não sei se vocês assistiram, mas assistiu ao vivo, foi muito, muito confuso, não foi uma defesa boa, né e até agora ele está com um novo grupo de, de advogados, então eu tipo assim, eu, eu acredito é, que talvez possa haver uma redução, ou talvez até aplicada a mesma pena, talvez, mas vocês têm que lembrar que aí é o ponto que eu faço, que as acusações são as mesmas. O crime, o crime cometido pelo Sun Yang é o mesmo, só que a estratégia de defesa pode mudar. E aí talvez é onde eu acho que ele leva um pouco de vantagem com relação a isso. Hoje, nesse final de semana, terminou também uma competição na Suíça. Não teve grandes... Resultados por lá também, não. Os resultados estão até na Best Swimming, mas o Arno Kaminga, que é um, um, um cara que vem fazendo um excelente, uma evolução, talvez o cara que mais evoluiu na natação de peito no mundo atualmente, um, um, um, um nadador do, dos Países Baixos, né, o chamado neerlandês, né? O Caminga dá uma declaração de que ele é, acaba. Né, saiu na, na, na swimming World sobre isso, que ele pede a, a entrada da, da, da, da, da, do VAR na natação até para atualizar ele, eu espero que você já saiba se talvez ele não leia a Best swim mas o VAR já faz parte na natação, o VAR vai estar na, na, na Olimpíada de Tóquio Tóquio vai ser a primeira competição do mundo eh, internacional eh, com a presença do VAR né o VAR eh, ele tem dois aspectos ele pode tanto ser, eh, servir como confirmação eh, de, uma, de uma chamada de um árbitro na borda da piscina como pode reverter algo lá embaixo e pode até fazer uma chamada que o árbitro da piscina não vê. Um exemplo, o nadador da raia 4 cometeu uma irregularidade, e o árbitro na borda da piscina disse que ele virou com a mão. O VAR vai lá e diz assim, é, virou com a mão, tá desclassificado. Ou o VAR, o var vai lá e diz, olha, você se enganou, ele virou com as duas, e aí ele não é desclassificado. Ou, da mesma forma, o, o árbitro da piscina não viu, e o cara lá da, da, do, da sala de arbitragem diz, olha, eu vi aqui na raia número 4, o cara virou com a mão. Uma coisa importante em relação ao árbitro o VAR na natação é de que o VAR da natação, ele é igual o VAR do futebol. O que quer dizer isso? O árbitro geral, o árbitro geral, quer dizer o árbitro principal do, da partida de futebol, tem a decisão final. Ele tem o poder de decisão. Você sabe que o árbitro da, do, do futebol, ele vai na frente da televisão, lá daquela televisãozinha dele, pede ali e ele toma a decisão. Eu não quero, não concordo com o que o VAR decidiu aqui. Eu acho que não foi. E a mesma coisa funciona com o, o VAR da natação. O VAR da natação, ele, ele, o árbitro principal, ele tem o poder. Tanto de veto em relação às decisões que foram tomadas uh, lá na borda da, no, no, na sala de VAR, como na piscina. Só tomara que o VAR não atrase a competição igual no futebol. É verdade. É, ver... é verdade. É verdade. É verdade. Não, a chegada continua igual, a chegada nós temos o um sistema de cronometragem uh, tradicional, que continua funcionando, temos os um sistemas de câmeras, que também continuam funcionando, e é algo que, que, que uh, funciona normalmente igual para... Não, não mudou nada. Apenas e, e essa chegada, essa participação do VAR na natação, ele vai estrear na Olimpíada... Ele vai... Esse VAR for igual dos times nordestinos. <risos> a, a chegada do VAR na Olimpíada, eu acho que é uma coisa boa pra natação, né? Porque, principalmente o nado peito, que é o um nado que a gente identifica como o um, um, que tem tido um maior número de irregularidades. Eu, eu sempre publiquei isso na Best Sim, que o, o peito era o um nado da sacanagem. Sempre tivemos atletas cometendo irregularidades. Só que eu, eu, eu, eu, eu, eu até já falei uma vez aqui sobre isso. Muitas vezes, muitas vezes, o, o, o, ar, o atleta... Uh, ele acaba se, se é, fazendo determinado tipo de, de, de, de reclamação e muitas vezes contra os outros, esquecendo que um dia pode ser ele. Então, isso essa, essa é tudo uma faca, é uma famosa uma faca de dois legumes, né, gente? A gente nunca sabe quando as ondulações na saída do nado do peito vão acabar. Não, ô oh, Galega, tudo bom, querida? Olha, galera, sobre calendário, vamos lá, calendário das competições, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E por enquanto, nós, o calendário da CBDA, todas as competições da CBDA estão canceladas até dia 31 de janeiro. Então, todas as competições da CBDA estão canceladas até 31 de janeiro. Foi uma decisão tomada pela diretoria, repassada aos presidentes de federações. Inclusive, me parece que tinham competições marcadas para a Bahia foram cancelados. nós não temos nenhuma competição marcada em uh, janeiro. Como nós não temos carnaval este ano, né, nós não temos carnaval este ano, se as coisas começarem a melhorar, parece que a gente pode ter aí, talvez, competições a partir de fevereiro. Né? Fevereiro a gente talvez retomasse o calendário nacional. Por enquanto, gente, é tudo um, um, uma situação. Eu até conversei aqui, falar sobre o Nordestinho. Eu sei, tenho certeza que tem muita gente que sempre me pergunta sobre o Nordestinho. O Nordestinho que está marcado para abril é não temos a confirmação nem de que ele vai acontecer, nem de que ele não vai acontecer. Então eu até conversei com o Sanches sobre isso, talvez marcar ele, fazer com que ele fosse feito de forma uh, virtual, e o Sanches me disse que talvez naquele momento fosse, talvez, prematuro para se tomar uma decisão, assim, eu aguardei, né? uh, já tenho mais ou menos preparado alguma, alguma uh, algum tipo de, de uh, opção, que talvez possa haver que essa competição venha a ser disputada de forma virtual, ou seja, realizada em diferentes estados, como talvez aconteceu com alguns torneios que foram terminaram em 2020. Por enquanto nós não temos nada. Reunião da Federação para confirmar e voltar a minuta é que já está pronta. Tá aí o professor Renato Cordano informando, exatamente por, por essa questão é, é, o, o, o, uma das grandes lições do, do, da pandemia tem sido essa, né? o que vale para hoje não vale para amanhã, e tem sido assim para todo mundo. É. Aliás, eu, eu até pulei o Minas Tênis Clube, o Minas o pessoal está em Belo Horizonte, está fechado, o Minas Tênis Clube está ele, ele com as equipes funcionando, né? de, de forma uh, estruturada, de forma organizada, e uma das coisas que aconteceu em relação a, a, a, ao Minas... É o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, né? Que o, o, o, os critérios dos municípios, os, os critérios dos municípios que é, é, tem uma certa permissividade em relação ao futebol, acaba se tirando esse proveito e se, se estende para a natação. Então, basicamente é isso. É o, é, o, é o, já que os atletas profissionais, os atletas de alto rendimento do futebol podem treinar, o da natação também pode. Então é mais ou menos essa, essa, essa, essa, vamos dizer assim, essa estratégia que tem sido feita, né? Então os atletas de alto rendimento da natação podem treinar também. Só que aí, o pessoal daí do Mackenzie está aí também presente, muitas vezes... Muitas vezes o clube mesmo não quer correr o risco. Muitas vezes é uma decisão do próprio clube que acaba fechando. Eu, por exemplo, falei com o professor Rodrigo que tem a academia Gota que funciona dentro do Olímpico. O Olímpico decidiu fechar o clube e o clube tá fechado. Então, às vezes depende, né? Então, é isso. Varia muito dentro do Minas Tênis Clube. Eu vi uma, eu recebi a o, mais ou menos a minuta de orientação, os pais estão pro, pro, pro, proibidos de entrada no clube, então não há circulação do associado, por exemplo, diferente do Pinheiros, né? O Pinheiros, por exemplo, os atletas estavam permitidos e os, e os associados estavam permitidos de entrar também. Já no Minas, não. Então, a, a gente acaba vendo... E o pior é isso, gente. Cada lugar tem uma certa... Cada lugar tem uma, uma certa uh, característica, né? Porque que a pandemia ela é diferente em, em determinados lugares. A pandemia ela é, ela tem suas, suas características diferentes, com certeza. Teca, você chegou agora. Já falei de vocês aí. Parabéns aí à a, a, a eleição. Não só a eleição, como a posse das mulheres comandando a natação. Uh, né, de, de Roraima desejando a vocês uma, uma, uma grande, uh, um grande futuro para a natação, que vocês sejam felizes já tinha mulher no comando, mas agora as mulheres tomaram conta por completo presidente, vice, todas as dirigentes aí, Brasília tudo funcionando, estou sabendo, Brasília está tudo funcionando, estou sabendo sim, Náutico Serense e demais, com protocolo de entrada atletas por raio, categorias é, qual... gente, não tem um lugar do Brasil não tem um lugar do Brasil onde está tudo normalizado, não tem não adianta que não tem Galega, obrigado, vamos ver se a gente não leva o Nordestim para o Grande do Norte, será bom demais alteração para a Mococa não ter nada de incluir o Júnior Rafa, era uma boa ideia, hein Rafa a galera com certeza gostaria de nadar, mas eu duvido muito meu amigo, duvido muito Só que mais aqui Grande Polo, lá do Peru, tudo bom meu amigo? Peru também vive uma situação difícil o Peru vive uma situação bem difícil competição em abril, a Adriana perguntou, já respondemos o Google lá de Portugal Portugal Portugal é, foi baixado um estado de emergência acho que foi quarta ou quinta-feira Google me confirma e a mesma coisa somente os nadadores de alto rendimento que podem continuar treinando então a garotada mais nova foi tirada dentro d'água os nadadores paralímpicos foram tirados dentro d'água e os da categorias menores foram tirados dentro d'água então tipo é, é, cada lugar estava realmente vivenciando diferentes situações até tivemos duas competições Uh, duas competições canceladas em Portugal, uma competição era de categorias uma competição era de, de, de uh, paralímpico uma de categoria onde paralímpico foi cancelada, olha agora com vacina vai ter Olimpíada sim, vai ter agora, sabe o que, que eu acho? que é uma coisa importante aí, importante com relação a, a, a Olimpíada que eu não falei na hora que a gente falou de Olimpíada eu acho que é legal falar agora, primeiro é, eu acho que dia 23 de julho dia 23 de julho dia 23 de julho, dia marcado para a abertura da Olimpíada, eu acho que as coisas estarão normalizadas. Eu acho. Eu acho. Eu acho que... Talvez não normalizadas, mas vivendo um bom momento, dia 23 de julho. O problema, e aí eu acho que vocês precisam entender isso, o problema é o que acontece daqui até lá. Porque se os atletas estiverem proibidos de treinar, porque se os atletas estiverem proibidos de treinar, por exemplo, na Itália, neste momento, na Itália, tem dia que tem treino e tem dia que não tem treino, que as piscinas fecham então hoje já acontece isso, as seletivas que não puderem ser realizadas então tipo, o problema não é dia 23 de julho cara, não tenho nem dúvida o problema não é 23 de julho o problema é janeiro é fevereiro, é março é abril e se nós passarmos pela situação que nós estamos vivenciando hoje até abril não tem Olimpíada. Não tem Olimpíada. Essa é a realidade, gente. Julho, as coisas estão normalizadas. Pode ter certeza disso. O problema não é julho, gente. O problema é agora, é amanhã, é depois, daqui a um mês, daqui a dois meses, três meses. Este é o problema. E a partir do momento que o COI identificar que os atletas não tiverem em condições iguais, a coisa começa a pegar, uh, pegar pesado. É exatamente esse o problema. Olha, gente, vocês estão demais... Já passou de uma hora de live, hein? Você tá, a conversa tá boa demais, muito boa. Aliás, acabei descobrindo antes a, a live que cortava em uma hora. Por algum motivo, agora me deram quatro horas de live, mas eu não vou falar quatro horas com vocês, não. Bom demais termos você aqui, sempre é bom. Essa é a primeira live do ano. É, como eu disse a vocês, a Best quem volta em fevereiro com novidades. Quero que todo mundo fique bem, se cuidando. Hoje é um dia maravilhoso, todo mundo celebrando a vacina. Já mandei lá uns beijos e abraços para pai e mãe. Pô, você sabe que é, saudade é grande. Tomara que as coisas fiquem boas o mais breve possível para todo mundo. Tamo junto, gente. Foi um prazer. Espero ter atendido a todas as perguntas de vocês aí. Tomara que as coisas melhorem e que todos nós sai, saiamos dessa cada vez melhor. Obrigado, gente. Sempre é um prazer. Vive a natação brasileira e nós estaremos juntos. Quero live de 4 horas. Valeu, Dani. Valeu, gente. Obrigado, hein? Um bom domingo pra vocês. Se cuidem. Tchau.